Galera, a última coisa que eu vou mostrar para vocês, esqueci de lembrar. É que eu vou mostrar para vocês mais um vídeo canal de TV, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Eu vou colocar para vocês, é claro, tá? Para vocês verem como é, claro, tá? Vou adicionar no Snipe aqui, tá? Uma um é claro, é uma operadora sensacional e que muita gente acha que vai escolher. Criado como o carro pós-pago, cal carro pré-pago, tá bom. E gostaria de avisar vocês que o carro é uma coisa maravilhosa de vocês, tá? E outra coisa que é deixa os comentários. Vocês estão na casa de vocês, deixa os comentários aqui embaixo. Beleza, ó! É aqui cara, isso é muito interessante porque tem planos, tá? galera? isso é para assinar com tem cartão de crédito e débito. Olha que legal. E outra coisa que tem base Brasileirão, tá? É né? o é uma coisa premiada. Tá, é né? que, que é isso, é um Brasileirão dos Times brasileiros, e aqui é o celular muito interessante. Eu tenho esse, tá? iPhone de 12, porque eu gosto de outros iPhones, entendeu? E que que é isso, é né? alto atendimento. Que que é isso, vou explicar para vocês, guerra. Por causa não sabe que é alto atendimento, alto atendimento é um atendimento, é claro, tá? Tem segunda vez da fatura tem consumo de internet, tem WhatsApp, tem recarga, tem ativar chip pré-pago, portabilidade, Wi-Fi e serviços todos, tá? Qualquer serviço que você quiser. Minha casa, claro, tá? Eu nunca ia falar desse aplicativo porque eu ainda sou criança, tá? E muito poder de que vocês têm que deixar os comentários que aplicativo vocês têm, porque eu sou criança, entendeu? Ó, o da tá, cidade eu nunca falo sobre isso e aqui tem um novidades. nomes novidades, celular internet, streaming e foi fixo, ok? E como é em caso de importância é que a KWP parou umas coisas comunicados, tá? Muito interessante isso. E aqui, que tem a premio anatel de acessibilidade e telecomunicações 2023, tá bom? Galera, olha só, é aqui que tem alguns recursos para você que não sabe o que é em São Paulo, tá, guerra Por quê? Porque se Macau em São Paulo, muito interessante que tem sem PJ, tá no banco. É muito legal, tá, galera? E galera, tem um vendedor online, tá? Caso você comece com um vendedor online, muito interessante isso. E guerra, tem outros também muito legais, que é uma coisa de localização. Que que é isso? Você pode escolher a cidade que você quiser, onde você mora, qual é o seu bairro. E aí, é de São Vicente. Se vocês deixarem muito like o vídeo, eu vou escolher a região da cal para vocês, tá? Eu, particularmente, eu tenho um claro, mas se vocês quiserem deixar muito like no vídeo, eu tá com o vídeo da para vocês. Fechou? Galera, tem Google Pay, tem Netflix, tem Amazon, tem WhatsApp, tem tudo de aplicativo da cal para você. Bom, e a última coisa que eu vou mostrar pra vocês É que tem esses 50 mega muito interessante Porque tem com o Google Play, tá, que é isso O combo é uma coisa maravilhosa nos adultos, tá Não crianças E aqui tem o Waze também, tá, que é, Que você pode conferir baixar o de rota assim, enfim Que é, encerrar esse vídeo Eu vou mostrar pra vocês os spots Que eu nunca ia falar do Basileirão Brasileirão é uma assinante Custa R$29,90, tá, por quê? Porque existe uma coisa chamada peso caro. O que, que é isso? No pano novo, você pode ver o total de R$ Muito caro isso, né, galera? Muito caro isso. E para finalizar, eu gostaria de avisar vocês que eu gosto do iPhone 12 na Claro, tá? É 5G o nome dele, tá? 5G mais, na verdade, o Plus sei lá. E aí, galera, se vocês deixar muito aí que like o vídeo, eu tava com o vídeo da cara pra vocês. Fechou? Um homem saúde pra aqui. Fui e valeu!